Com certeza já aconteceu com vocês de estar num restaurante, ser mal atendido, ou você discutir com alguma pessoa e aquela discussão acaba com o teu dia. Literalmente, você passa o dia falando sobre aquilo, vai dormir pensando naquilo, ah, aquele idiota reclamou tal coisa, discutir no trânsito com tal pessoa, não né? sei o que. Fala aí galera, belezinha, para aqui fazendo as exercício, no migão, queria conversar com vocês aí para falar sobre a importância de você se cuidar cuidar do seu corpo, muito importante, e não de forma, tipo... cara, é, uma cachorro de cachorro aqui, e não de forma, ah, eu quero, eu quero ficar mais forte, ou eu quero ficar mais magra, mas pensar além disso, não somente nesse benefício de você estar em forma, mas também o que pode acontecer pelo fato de você estar em forma, pelo fato de você estar em forma, tanto fisicamente, como mentalmente, começando mentalmente, né eu acredito que para você começar a ficar em forma fisicamente, você tem que começar mentalmente também. Porque é aí onde você toma a decisão de fazer algo, né? Aí eu tô tocando música aqui. Ai, caramba, deixa eu ver se eu paro aqui que tá. Opa, agora sim. <risos> então, eu fico pensando, sabe, tem muita gente que não se motiva para fazer exercício. E quando eu falo para fazer exercício, é tipo para se cuidar mesmo, entendeu? Tá não é somente fazer exercício, porque se você quiser usar a desculpa de fazer exercício como algo ah, é muito é, vaidade, não sei o que, fazer exercício para academia, O pessoal fica lá, se, aparecendo no espelho, tirando foto Cara, você pode Realmente, você pode se amarrar em, em pontos negativos para não fazer algo Ou você pode pensar nos pontos positivos para te motivar a fazer alguma coisa Eu prefiro, sinceramente, pensar nos pontos positivos Por conta dos benefícios que vai trazer para mim e para outras pessoas também. Olha só a galera ali, no migão, fazendo exercício. Enquanto isso, é claro, tem muita gente de ressaca, né? Domingo de manhã é dia para de ressaca. Então sempre quando eu, quando eu vejo alguém treinando, ou caminhando mesmo, ou se acordando cedo, tendo ali um tempo para você ler também, eu admiro muito porque eu sei que é, é difícil, entendeu? Então eu fico pensando nos benefícios que você pode trazer para as pessoas, porque quando você se cuida, automaticamente tudo que você exterioriza vai sair diferente, entendeu? Se você se alimenta mal, é diferente quando você não, não se alimenta bem, né? tanto fisicamente, você é comida mesmo, né? o que você coloca no seu corpo, e mentalmente. Quando eu falo mentalmente, o que você lê, com quem você está, né? as ideias que você escuta, você está com pessoas que reclamam toda hora, porque é muito comum, é muito fácil você ser pessimista, você ser positivo, você tem que ter um nível mental muito diferente para você ser positivo. Então isso conta muito. A minha recomendação para vocês, pensem nos benefícios que vocês podem trazer para outras pessoas, pelo fato de vocês se cuidarem. Né? Eu sempre tento fazer exercício, comer bem, manter uma rotina saudável, é tanto, é tanto quando estou viajando, e eu começo a viajar muito, eu começo a comer mal, eu não faço exercício, eu acordo em horas totalmente diferentes, e eu noto a diferença quando eu estou gravando meus vídeos, e eu noto a diferença nas minhas ideias, entendeu? Então é muito fácil você cair na armadilha do comodismo, de você estar tá aí somente acompanhando as pessoas que estão fazendo algo que é mais fácil de fazer, seja você estar tá aí cuidando mal da sua pessoa, tanto mentalmente como fisicamente, então, eu deixo a recomendação aí para vocês. Se alimentem bem, mentalmente e fisicamente, para que vocês possam oferecer melhores resultados para as pessoas. Porque pensa aí, lembra daquela vez que você foi num restaurante e você não gostou do atendimento, foi uma porcaria, a pessoa estava mal-humorada, gente mal resolvida, né? E você reclama, ali naquele mesmo momento você reclama. E pode ser que aquela mesma pessoa tenha acabado com o seu dia, entendeu? Tipo, você, quando você é um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 então, aquela pessoa vai continuar fazendo parte da sua vida de forma negativa. Mas aquela pessoa nem imagina isso, mas está ali. Você está alimentando a ideia daquela pessoa de forma negativa. E a mesma coisa acontece com o que é positivo. Se você é uma pessoa que oferece algo bom, você vai ser lembrado como algo bom. E naqueles momentos que as pessoas estiverem como, caramba, eu não sei o que eu faço e tal, e elas lembrarem de você, do exemplo que você dá, daquele pensamento que você compartilhou, isso mesmo que eu estou fazendo com vocês aqui, de compartilhar isso, porque são coisas que eu penso e imagino que eu quero falar sobre isso, talvez alguém seja tocado por essa informação e coloque em prática. Então tudo isso que você vai exteriorizando, todas as suas ideias, isso aí pode afetar a longo prazo essas pessoas, entendeu? Imagina, com certeza você tem alguma lembrança do tempo do colégio, tipo 15 anos, 20 anos atrás que alguém falou algo para você, e aquilo tá até hoje com você. Algo positivo, ou algo negativo. Então é muito... muito... funciona da mesma forma. A gente tá falando de, de, de coisas mentais, né? De você alimentar uma ideia. E uma ideia você alimenta da maneira que você bem entender. Esse é, esse é o bom da, da, da mente. Pode ser algo bom, e pode ser algo negativo também, porque você pode se amarrar em algo positivo, e crescer esse positivo de uma forma impressionante, só por conta de uma coisa positiva que você viu, ou você pode fazer também com uma coisa negativa. Por conta de uma coisa negativa que você ouviu, você maximizou aquilo na sua mente, e aí fez a total diferença, tanto para você, como para as pessoas que estão ao seu redor, entendeu? Então a ideia é que vocês vejam as coisas do lado positivo, muito importante isso, eu sei que é mais difícil fazer isso, eu sei que porque quando eu vejo as pessoas reclamando, eu fico, mano, só é você estar tá aqui no mundo, já é uma sorte, já é tipo uau. E você está reclamando de quê? Sempre vai ter uma pessoa com uma situação pior. Não que você vá se amarrar nessas coisas, tipo, ah tem uma pessoa que está com uma situação pior que a minha, eu vou ficar feliz por isso, não. Mais de você saber que você é uma pessoa sortuda, é uma pessoa afortunada, entendeu? De estar na situação que está. Porque aí você vê, o cara... Eu vejo gente reclamando de viagens, né? está lá em um país na Europa, reclamando porque a comida chegou e não era boa a comida. E o cara tem um benefício de estar tá lá em outro país. Coisas que muitas pessoas, a maioria das pessoas não tem, não vão ter a possibilidade de fazer isso por conta da vida que tem. Então você tem que se amarrar nas coisas positivas para que você possa trazer resultados positivos para você e para outras pessoas, entendeu? Então galera, compartilhando aí com vocês um pouco. É só uma conversa curta aqui com vocês, enquanto eu estou Fazendo um pouco de exercício e pensando na vida aqui também. Lembre-se, cuide da sua mente primeiro. E isso influencia muito com quem você anda. Muito cuidado com as pessoas que vocês se misturam, entendeu? Tipo, se você não se, você não se importa com a qualidade da sua vida e a qualidade das, das pessoas que vão ser afetadas pela qualidade da sua vida, porque se você não se cuida bem, você está afetando diretamente outras pessoas. Não se esqueça que você é um ser humano. Nós somos super influenciáveis. Então, quando você faz algo negativo, uma atitude negativa, um pensamento negativo, uma, uma cara negativa, isso está afetando outras pessoas, entendeu? Então, não pense que, ah, é minha vida, é, é, só, é, só, vai, só vai ser afetada, eu, eu sou a única pessoa que vai ser afetada por isso, não! Todo mundo que te vê na rua, todo mundo que vê o que você está fazendo, vai ser afetado por aquilo. Então, pense bem nos momentos que você começar a, a comentar coisas negativas, eu não estou falando para você viver numa utopia, mas que você considere as coisas positivas da vida para se motivar, né? Você tem que se amarrar em alguma coisa, todo mundo tem que se amarrar em alguma coisa. Se você não se amarrar em algo, você não, não tem como... como É, é como você está num, num, num abismo sem corda, entendeu? Você tem que ter uma corda. O abismo pode ser muito fundo, vai demorar para você chegar lá em cima, mas você tem apoio, entendeu? E se você tiver mais apoio, Melhor, entendeu? E uma boa maneira de fazer isso é você ver outras pessoas, ler também, escutar podcast, que você começa... É tanta ideia positiva, tanto pensamento bacana que entra na sua cabeça, que é difícil você se tornar uma pessoa que reclama de tudo, entendeu? Você não consegue entender por que as pessoas reclamam de tudo. Você começa a ouvir e tipo, caramba, o que, é que essa galera tá reclamando? O que é isso? Sempre encontrando uma desculpa para não fazer alguma coisa. Ao invés de encontrar uma desculpa para fazer alguma coisa. Então isso é isso aí muito importante aí. Eu espero estar gravando mais vídeos falando sobre temas em geral, para vocês. E eu gosto, às vezes... Eu já gravei alguns vídeos na internet aí, eu tenho uma playlist com temas variados. E de fato, o primeiro vídeo que eu gravei sobre isso, eu fiquei pensando, caramba, acho que ninguém vai se importar com isso, né? Para que alguém vai querer saber disso? E eu gravei o vídeo, publiquei, e no final das contas eu vi que foi um efeito super positivo, a galera... Uau, gravar mais vídeos desse tipo aí, a gente gostou muito, muito bacana. E eu fiz! Fiz mais vídeos, e pelo fato de fazer mais vídeos, muitas pessoas foram tocadas por isso. Então, não pense que a sua experiência de vida não importa para outra pessoa, porque são coisas pequenas tá, na vida que, que importam. É por isso que é bom escutar muitas histórias. As pessoas compartilham histórias com vocês, com, com a pessoa, né? e eu sei tipo, caramba, nossa, que história bacana, hein? gostei, mas vai ficar para o resto da minha vida. Então galera, cuide da sua mente, cuide do seu corpo, porque tudo que vocês conseguirem na vida de vocês, vai partir de vocês, entendeu? Então, um grande abraço, se cuidem, até mais, valeu!